Eu estou aqui no Buquirinha 2, zona norte da cidade Eu me lembro bem quando esta avenida, o corredor de ônibus do bairro Era uma rua de terra Amélia, era poeira na época da seca, era barro na época da chuva O pessoal sofria muito E nós transformamos isso aqui, como fizemos em vários outros bairros aqui da região Carlinhos, com o Wagner Prefeito, eu vou ajudar a ele fazer a regularização dos loteamentos Fazer a infraestrutura e o antipoeira nessa região que é tão necessária. Porque todo esse trabalho que nós fizemos, Amélia, foi abandonado pelo PSDB, como já tinha esquecido essa região. Mas eu tenho certeza que você junto com o Wagner, vão retomar esse trabalho. Por isso eu peço a vocês o voto na Amélia Vereadora 13.500, no Wagner Prefeito 13.